Bem-vindos, ao da Gnerd. Vamos conferir hoje o game Someday You Will Return, então fica ligado aí! Eu tô muito animada com esse game! Eu também, galera! A gente chegou a anunciar ele no vídeo de games mais esperados de abril, só que o game foi adiado para maio, então ele tá saindo hoje agora no dia 5, e ele foi publicado e desenvolvido pela CBE Software, que é um estúdio da República Tcheca. Inclusive a gente queria agradecer a galera por ter enviado uma cópia do game pra gente preparar esse vídeo para vocês aqui no canal, viu? E eu gostei que esse game ele tem uma pegada de terror psicológico, que é o tipo de game que eu curto bastante. E aqui a gente vai controlar o Daniel, né? que é um cara que tá em busca da filha. A filha dele fugiu. Isso vai obrigar ele a investigar voltando para um lugar que ele tinha arriscado do mapa, que ele não queria voltar de jeito nenhum. Então vamos descobrir um pouco mais sobre essa história nessa gameplay aqui, galera. Então bora lá, hein? Vamos começar então um novo jogo aqui, né? Partiu! Bora, galera. O visual do game me atraiu bastante e a trilha sonora também, então vamos nessa. não tá funcionando. A gente tem que sair daqui, né, galera? Nossa, olha o ambiente, <risos> já tá dando um desconfortinho. Cara, já começou aqui a gente tá num ambiente horrendo, velho. Quero Sério, ver. Sério, músicas piscando. <risos> músicas não, luzes, luzes piscantes. piscando. Luzes piscando, outra. <risos> gente. Cara, vamos ver onde é que a gente tá aqui, cara. Tá. Cara, esse jogo aqui já me agradou. A ambientação. O né? que, que foi isso? O que, que era esse barulho? A criatura já deve estar tá aqui, velho. Oh. Né? Cara. Tá. Acho que dá pra interagir aqui. Nossa Senhora. Que criatura, eu só tô pensando, <risos> eu, não, eu não consegui superar a parte da criatura, já deve estar aqui. Cara, Meu Deus. E esse game ele tá saindo hoje pra PC, e eu sei que tem versões de Playstation 4 e Xbox One que vão sair em algum momento ainda nesse ano, viu? Exato. E aí, pra onde? Cara, vamos seguir ah. esse corredor aqui, ó. <risos> É, cara, eu que <risos> falou criatura, minha mente tá lá também, Ai! <risos> ah, pronto! Eu ah, também pronto. Que eu joguei com a Gabi ao mesmo tempo, velho. Tá. Sério? Cara, nem olhei pra trás aqui, mas... É, não, tá fechado. Tá tudo escuro. É escuro, é escuro não, <risos> escuro não. Caralho, sério. Com cuidado. O que diz o barulho? Ui! Meu Carai. Deus! Tu não tem que sair daí? Ca ah! ah, ah O que é aquilo? Estou Cara, ligeiramente a... assustada, talvez! <risos> a criatura apareceu ali. <risos> Cara... Oh, o pêndulo da mente alterna entre o sentido e o não sentido. Entre o certo e o errado. Jung. Temos um começo aqui, Temos né? Temos um começo! <risos> Cara, a galera seguir software aqui preparou um terrorzinho. Vamos lá, né? Vamos, vamos lá, o Que terrorzinho é com a gente mesmo. Eu sou super corajosa. Cara, olha essa trilha, já gostei, hein? Não, a ambientação tá muito da hora até agora. Ele tá telefonando pra Estela, né? Estela acho que é a filha, né? Tá. tá, voltamos ao GPS. O Presta game... atenção na estrada! O game é pra se passar na República Tcheca, né? Ah, tô de novo. Tá, tá olhando ali os contatos. Tá olhando pra Ida. A Ida tá aqui, como é que eu posso ajudar? Onde é que ela tá, né? Cadê ela? ela? A Estela? Ela tá na escola, né? Tá tudo bem, deixa ela tranquila, né? Sozinha. A relação entre os dois já não tá boa, né? É. Já se percebe isso? <risos> hum. Caraca, que pagada maneira, né? Parece um começo de filme de terror, né? Ah, eu achei bem. Vamos ver agora que você Tô com medinho. Eu também. com medinho. Cara, oi, que oi, isso, oi. ele foi se distrair. Louco, não se distrai no volante. Droga. Tá. O cara tá nitidamente perturbado com a Estela, né? Que ele não tá achando. E por que, que a mulher tá dizendo que tá tudo bem? Que ela tá no colégio e que é para deixar ela sozinha? Isso a gente não sabe. Pra deixar ela não. em paz. aqui, cara, ele parou ali porque tem uma trilha no GPS tem alguém ali? ai, não me fala isso, acho que não não, né não, <risos> não me assusta coisa. tá, vamos entrar nessa trilha então, e vamos se embrear então, aqui na floresta né? Uhum. ah, dá pra ir de carro achei que tu ia ter que ir a pé é, também então, de carro por enquanto, ó é, tinha uma oh, mulher ali. Can ai, meu Deus. Deus. Posso ajudar você? Tira essa mão daí. Hello, can you can you hear me? Você tá me escutando? <risos> As folhas do outono. Pedras e árvores. Ai, ai, ai Tudo <risos> Ah, ela tirou a mão, graças a Deus! Festa janela e vaza! Vai embora. Tem que encontrar a Estela. Tá mas Por que ele tá indo no meio do mato? Pois é, cara. E tem alguma coisa da história dele que a gente ainda não sabe, né? Cara, a gente vai ter que descobrir muita coisa aqui ainda. É. A relação dele, provavelmente da mãe da menina, não tá boa, né? É. Tem que saber um pouco mais da relação entre eles e o porquê que ele tá tão firme aqui nessa busca pela estela, né? É. Uhum. Cara, no meio da floresta. Sério. Eu tô com medo de estar tá procurando mais pessoas, depois aquela mulher é. terrível. É, pelo início do game a gente já sabe que tem elementos de terror uhum. aqui, então preferia que ele não estivesse no meio da floresta. Uhum. Ah, ele tá com o cancelo fechando. Tá, chega de dirigir. É, agora a gente voltou a interagir aqui, né? Ah, ele tá seguindo o celular, dela. Ah, tá, ele tá conseguindo rastrear. Ela parou de se mover. Ah, olha o lugar que ela tá, meu Deus! Ah, por que, que ela veio pra cá pro meio do mato? Tá, olha só. Uh, capítulo 1. Ah, o Bosque é adorável, mano. Cara, aqui nosso carro, não tem como a gente interagir. O tem que na árvore? Uma placa de quê? É, eu vi que tinha umas árvores marcadas ah. com isso daqui, né? Tá. Vamos seguir. <risos> isso. Que foi isso, cara? Árvore no carro! Foi... Não, sério. Cara, foi aquele galho que quebrou ali. Caiu, olha ali, tá estraçalhado. Tá, mas não é normal, né? Não, não é normal. Tá. Que quer que tenha acontecido, eu vou lidar com isso depois, né? Gente! <risos> que isso? Meu Deus! É, vamos lá, galera, vamos encarar. Aí. Tá, olha só, vamos seguir na trilha aqui. Qualquer problema, a gente muda a Ai, nossa Ai, Juro, tô coração acelerado. Calma! O que foi que ligar na árvore? Tá, por enquanto não dá pra interagir com nada, tá, galera? Nem pegar o celular aqui. Ai, esses barulhos aí, já vi tudo. Cara. É tipo um pássaro. É, vamos seguir, vamos seguir. Uma ave, sei lá. e tá lindão o jogo, né? Tá, ah, tá bonito, tá bem bonito. Olha ah, isso aqui. A pé na estrada é punk, né? Na estrada não, no... É, tipo, na estradinha ali de... Mato. Ah, aqui, ó. Tá. A gente consegue uh, conferir o celular, né? Tá. A gente pode conferir aqui o celular, interagir com ele, né? Pra usar o, o celular para mandar mensagens, pra fazer chamadas e pra usar o GPS. Né? Ah, tá. Ela tá parada lá, é só seguir a trilha. O celular tá parado, ele quer dizer, né? É. Bom, então, teria como seguir por aqui vamos consultando o GPS. De todos os lugares que ela poderia ir, por que ela veio pra cá, Exato. Né? Tá, olha só. Vamos reto aqui, né? Não, era no vermelho que tá piscando é que ela, tá? Aqui, né? Sim, sim, certeza, certeza. Ah, a gente tá se embrenhando! Caramba. É. Ah, enquanto encontradinha eu acho que tá bom, né? <risos> Meu Deus, eu nem pensei nisso. Agora não tinha pensado Nossa. na possibilidade de anoitecer. Nossa, aqui. eu quero muito encontrar ela e ó, vazado ali. Caramba. É parada religiosa, um altarzinho, um falando. lá. Olhei. Ah, não é o tipo de, de flor que cai nessa época, né? Então Foi ela que passou aqui, hein? Tá, consegui. Que Opa. é isso? Cara, que, que isso? Cara, o que é aquilo ali? Que é isso, cara? A gente ah, tá pronto. alucinando aqui. Tá, a gente tá com. Hum. Ui. Ah, não. Tô não, seguindo. não cai, não cai. É, não deu para avançar. Não, ah. Tá. Tá, é, ele lembra que tem outro caminho. Que é aquele antes pela fazer, esquerda? É, eu acho que ele disse que tem que subir aqui a, col a colina e dar a volta. Que ele lembra de outro caminho antes de terem construído a ponte. Por aquelas plaquinhas. Eu acho que a gente vai ter que dar a volta. Mensagem recebida. Pera. O ah, que mandou mensagem? Ah, a Nossa grana na conta. Vou esconder aqui uhum. que a gente tá em live. <risos> <risos> Onde é que diabos você tá? Dá pra escrever. Eu explico quando eu voltar. Não é da sua conta ou ignorar? Explico quando eu voltar, né? É, vamos com calma. A gente não sabe nem a relação ainda. Calma. Tá. Aí tem da ida. Eu liguei pra escola. Ela sumiu, né? Se você não falar comigo, eu vou ligar pra polícia. Se acalma, eu tô procurando ela ou me deixe em paz. Eu cuido disso. Não, primeiro. Tá, eu tô, tô indo atrás você dela. Me deixa em paz! Tipo, a menina sumiu os dois. Não podem estar brigados. Ah, assim ela tá, tá escrevendo. Obrigado. Eu tô tão assustada. Tá, deixa ela assustada. Vamos atrás dela. Vamos <risos> ah, vamos botar na economia de... Carga. Economia de carga muito importante, <risos> ainda mais de noite. Cara, eu sabia que ia ser seu Caraca. Último. Tá, Aí, então ó. o caminho seria por aqui, né? Damn. Have to climb all the way up. Vamos ter que uhum, subir escalado. tudo, então. Cara, vamos lá, né? Ah, bom, as setas ah, tá. indicam que tem uma trilha, né? Ah, vai ter que ser bem maior, né? Cara, eu gostei demais da ambientação desse game, viu, galera? Também. Tô com medo que atrás da gente tem alguma coisa assustadora? Tô! Mas até aí tudo bem, ah, né, Ju? Enquanto estamos indo, Tá. Vamos correndo aqui, né? A só de escola, e ninguém... Ela sai da escola e ninguém deu bola, que ela... bola, né? Então, alguém ela não conseguiria vir sozinha. Alguém não, trouxe ela aqui Stella, de, carro, de carro, né? Ou ela tava possuidaça, né? Que é aquele negócio tá. brilhante lá que a gente ficou muito louco ali indica que tem coisa sobrenatural também. Tem. O que, que é isso? <risos> tá cortada a sinalização aqui. Opa. Cara, vamos lá, né, Tá sem fôlego. <risos> tô ficando velho, né, é isso. Ah, vamos olhar a localização mudou, só dela. só cuida, só cuida que mudou. Já tô até me preparando. era Ah, pronto. Ah, e que ótimo. sem sinal do GPS agora. Tá, mas era, tem que calcular mais ou menos paralelo onde a gente tá, né? É. Ele deu a sugestão de a gente subir mais para ficar com uma barrinha de sinal, que tá sem sinal agora. Pelo menos em um ponto mais alto. E se não me engano, de bateria já caiu um tracinho também. Hum, nem me fala isso. <risos> tá, vamos tentar no local mais alto aqui. O novo local descoberto, Casatelna. Ah, é perigoso aqui. isso aí, né? Olha o é, lá o sol. Tá anoitecendo. Que Olha que louco, para de ir pra beirada! Cara, a trilha sonora desse game é com músicas folclóricas tchecas. E olha essa ambientação, então. Nossa, eu tô muito animada! Cara, legal, né? Legal. Gostei demais desse começo, né? Hum, tá muito misterioso, né? Tá, só me promete que tu não demais, vai pra beira. Né, demais, Tá, vamos tentar conseguir sinal, então? Uh -huh. Não oh, deu. Tá, vamos tentar o um método antigo, que é rastrear sem o celular, É. Né? Uh -huh. E tá escurecendo, né? Estilo Daryl do The Walking Dead. É. <risos> eu achei ela rápido. Ah, tira foto pra Ah, tira foto pra ver o que aparece. Tá, achamos um novo colecionável aqui. Ok, será que dá pra usar o celular aqui Eu pra isso? acho que isso? sim, deve tirar foto. É... Cara, esse celular não tem câmera. Vai pro lado, ver se não tem. <risos> não tem, velho. E olha o brilho, vai pro lado, olha o brilho no celular. Legal, né? Do sol e dos dedos, das marcas dos dedos. Tá, tá enfim. vamos seguir. Let's go, let's go. Ah, aqui, ó. Ah, pra usar, tipo, a lanterna? Tem como examinar com... Não. Aqui é só... É, vamos economizar esse celular, né, Gavi? É, tu me desliga essa lanterna, que ainda é dia. <risos> Tudo pode piorar. Cara, e agora? Aí, ó, a fogueira. fogueirinha, ó. E aí? Então não tem como escalar nesses bagulhinhos presos aí, acho que não. Tem, não. Vamos pra fogueira ou vamos pro outro lado, Fogueira! Aí. Fogueira! Tá, porque vai anoitecer, né? O local de fogueira <risos> é melhor. Cara, vamos descendo aqui, né? Vamos descendo pela mata. Hum. Eu já tava mais por achar um abrigo daqui a pouco, viu? Podia ter pego uma faquinha, alguma coisa pra garantir, né? Não tinha, né? Ah, vamos. Ó. Aqui, ó. Alguém acendeu há pouco, ó. Ah. ah! Alguém passou aqui recentemente. E ficou um tempo, porque acendeu uma fogueira, né? Ó, tem alguma coisa aqui, ó. ó dá pra acessar o diário. Usando aqui o botão, né? Tá. É, dá pra trocar entre as categorias, clicando nos botões. Tá, e vê, ó, a... e a categoria a fazer mostra as tarefas ativas, né? E as dicas, né? Todos os documentos encontrados são armazenados na categoria documentos. E dá pra ver o que a gente coletou na categoria colecionáveis, né? Tá, beleza. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Ó, ah, o tutorial. Dá pra acessar o tutorial pressionando I. Ah, sempre que a gente pegar um item, ele é armazenado aqui, ó. Se tiver um item marcado com ícone de ferramenta, dá pra modificar ele. E algumas vezes dá pra usar essa janela para interagir com objetos... Do mundo do jogo, né? Esses são chamados de itens do mundo. Dá pra girar é, os objetos, arrastar com o mouse. Ah, dá pra usar a lupa é, pra dar zoom é, e, e a, a ferramenta pra realizar uma ação. Né? Ah, também dá pra combinar ó, o item selecionado com outros itens marcados com a ferramentinha ali, né? Tá, caso a gente queira interagir com algum, provavelmente a gente vai ter puzzles ou alguns itens certos pra usar em determinados locais e itens, né? Ó, ah, um indicador de... de preenchimento ali, né, pra gente ver quando tá completo. Tá, tá aqui nosso diário, encontrar a Estela e chegar ao local onde ela tá. Então tá, Daniel, conte com a gente! Nossa, vamos que, que vamos. Convidados. Tá aqui, ó, tudo que a gente encontrou ao longo da jornada, os últimos, aos tutoriais. Tá. Ah, os códigos aqui. Tá, legal. Tem mais tá. nada pra inspecionar aí? Aparentemente não, né? Desliga essa lanterna. <risos> Cara, vamos lá, sério, continuar. Sério, não, tem como desligar falando sério. Já desliguei. <risos> ah, só quando Olha. tu pega aqui daí liga. Ah, tá. Eita, o jogo deu uma salvada aqui, né, galera? Ih, mau sinal. Ó. <risos> Com ou sem placa, vamos seguir aqui, né, galera? Ah, como eu vou cruzar isso? Isso vai desmoronar, provavelmente. Como é vai cruzar aqui? Por que alguém... Finalmente... Ah, tem uma placa ali. Por que alguém tem uma placa ali? Tá, a gente tem que mudar a volta aqui. Pra pegar aquela tábua ali? Acho que sim Tentar pegar ela e colocar ali pra atravessar, alguém tirou de propósito, é né? Né? Ele ensopou os... hum. o calçado Pera que isso no começo não incomoda tanto, mas imagina na vida real você assistir de, de bolha o pé depois de tanto caminhar com o pé molhado Tá, vamos Olha, lá Olha, eu já viajando aqui, né? Mas é. vamos, lá. <risos> vamos lá, vamos lá Aqui. Não, eu tô muito dentro dessa história. Também. Careful. Tá. Tu não cai. Imagina quebrar a perna aí. A Gabi só tem até estratégia. Ai. <risos> Bora, Gabi. Vamos achar. Ih. Olha aí! <risos> cara, que ar. Ele já tá até xingando. Ele já Mas... tá até xingando ela. O que, que é isso aqui, cara? Ah, as pegadas. Alguém passou por aqui recentemente. Se for a Estela, ela veio sozinha, né? Só tem pegadas de uma pessoa. E eu acho que vão continuar, né? Tá. E nada pra cá, né? Tem que voltar pelo menos caminho ou Eu acho o que vamos seguir as pegadas aqui, né? É, acho que caía é por gosto. Ó, tem uma marcação aqui, ó, com uma fita. Hum. Hum, alguém deixou de pegar. Tá propósito deixando isso aqui. pegadinhas tipo João Maria. Tá, vamos. Aí. The tracks again. Ah, veio pra cá. Uhum. Tá. Vê, se não tem mais nenhuma árvore com a fitinha. É pra cá não. Cara, vamos seguir. Ó, oh, aqui, ó no caminho certo Nossa, eu não tava enxergando, que nunca... Você viu? Ó, oh. ah, deixaram várias fitas aqui. Várias. Ó, oh. acho que é por aqui mesmo. Aí. I'm still on a trail. Tá, a gente tá indo certo na trilha aqui, né? Tem que achar os fitinhas. Olha, eu acho que veio por aqui, ó O telefone. Aida. Onde é que ela tá? Você tem que me contar. Para de gritar, né? Me diz, é, me que, diz ela que ela tá segura. Só... É. E para de me ligar, para de me atormentar. Primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui é me livrar desse telefone. Uhum. Caiu a ligação na real, né? Ela não desligou. Aí é, a relação deles tá horrorosa, né? Tipo, é. caiu cada um. Me tipo, diz onde é que ela tá. Eles ficam desconfiando um do outro, né? Tem alguma coisa aqui? Aham. Uhum. Ah, tá. Uhum. Tá. Mais um QR Code daqueles. Vamos passar por cima aqui do tronco, né? Não tinha uma coisa aí na ponta do tronco? Olha. Não, não era a luz brilhando só. Eu acho que a gente tá indo certo. Né? Ixi, tá começando a ficar bem escuro! Tá ficando bem escuro mesmo. Nossa, de noite vai ser um terror. Cara, será que a gente veio no caminho certo? Acho que sim, né? Tem que achar pistas aí, né? Hum. Tô na dúvida se ela veio pra cá, hein. A gente, a gente não, não achou, achou mais, mais nada. né? Cara, a gente passou pelo tronco. Vai na floresta. Meio fácil de se perder, né? <risos> é. Eu falando por mim, né, no caso. Aí! aí. Ó. Ah. Another ribbon. Que a Bom. Eu acho que a gente tá certo Ó, aqui tem mais alguma coisa? Não É que parecia, uma era a luz, né? Bom, mas a trilha segue, né, galera? Ó, aqui, ó Aí, boa Boa Meu Deus, tá anoitecendo, já vi tudo Cara, só a gente não viu mais pegadas, né? Nossa Senhora <risos> Aqui ai, ai, ai. É uma marcação de trilha, né Vamos ver para onde que isso vai oh. ela tem que estar perto. Será que era ela? O que que tu viu? Não vi nada Ela gritou, né hum. Alguém gritou Tá ficando escuro. O vestido dela tá lá. Ai, eu não creio. Cara. Ai, a roupa dela é um péssimo sinal. Não acredito, é sério isso? Ah, a mochila. Ah, ele já tava imaginando. Ai, ai, ai, ô, oh, Daniel! Bom. Vamos ver se tem alguma coisa útil aqui, né? Hum, tem tipo uma ferramenta dentro. As fitinhas. As fitas, ela Ixi, tava marcando então, mesmo. Essa é que se a mochila tá aí com as fitinhas, não vai ter mais marcação, né? Cara. Tá, olha só, a gente pode interagir aqui. A mochila. Tipo um pingente isso aqui. Ah, ah, com a foto, foto da deles. Tá. Esse não, né? Celular. Tá tudo marcado, né? Na frente do celular. Tá. Deve ter deixado cair a coisa assim. É. A gente só tem isso de item no inventário, né? Por enquanto é isso, Ver se a gente tem sinal. Tá sem sinal ainda. Cara! Nossa, e tá um seguir. breu isso aí. <risos> vamos lá, né? Ainda bem que não era a roupa dela. Seria péssimo. Tá. Aí, aí. Tá então ficando meio apertado escuro, né? Cara, mas eu tenho certeza que eu ouvi alguém gritando. Parecia... Ui! O que foi isso? Foi isso, um barulho de metal. É. Ele mesmo perguntou o que foi isso. A gente foi não um barulho atrás aí. É, a gente não pisou em nada. Ai, vamos embora. Na dúvida, vamos embora. Será que tem alguém nos observando? Para de me assustar! Não, não sei, né? O que que alguém... Ah, coisando, observando. Meu Deus, ah. que horror. Tem um brilho aí na árvore, não? Aqui na frente tem alguma coisa, ah, A gente chegou num reacho. Vai ser é uma, uma vela? Ah, pronto. Que isso? Parece para mim. Ah, foi Alguém fez uma marca de trilha aqui uhum. com uma vela. Cara, vamos continuar. Ó. É aquela marcação um branca e amarela. É. Só que é desgastada, né? I never thought I'd be here again. It was supposed to be sealed. Esse uhum. lugar deveria estar selado uhum. Cara, ela nunca entraria nesse lugar aí Que ele já conhece A não ser que ela tenha sido forçada a fazer isso E esse lugar era pra ter... Tá fechado, né? Era pra estar tá trancado Trancado Cara, vamos lá, né? Nossa, olha essa porta vermelha Começando com essa porta vermelha Já não entrava, entendeu? E aí? Ah, vamos lá, vamos lá né? Tá. Eita. eu sei que você tá aqui me responda. ai não é agora eu não que eu passo, me passo me mal. <risos> é tipo bate em alguma coisa se estiver ferido. ai não bate não. Cara, é muito escuro aqui, Caraca, é. você me disse que a bruxa de Blair não tá aí junto. E aí, vamos com o ou sem. Não! <risos> <risos> vamos é. com, pelo amor de, de Deus. E aí, vamos reto aqui. Olha ah lá, olha ah, lá, olha tá... lá, lá, lá. Que isso? Já. Ah, tá bom. Pelo menos com isso a gente se defende, né? Ixi, mas se defende do quê, amor? Do ah, quê? não sei o jogo nos deu isso. A gente vai ter que se defender. Nossa, que mau sinal! Um pé de cabra, né? Ó, oh, porta quebrada. Ui! Que, que é isso? Valeu. Alguém trancou alguma coisa? Barulho de água. Voltar, né? Meu Deus, isso tá ruipilante. Voltar, né? Aparecer em cima da gente. Olha isso, ó. Ah, não, não. <risos> Olha essa lâmpada, meu Olha Deus. Olha essa lâmpada, essa escada. <risos> pra cá. Olha ah, esse buraquinho aí, meu. Não, não, isso aí não dá. Fechado. Cara. Eita. Não tinha nada lá embaixo, né? Não. Aí, aí, tem uma luzinha. Essa música aí. O que, que é isso? Ah, não. Essa ah, música é meio aí. de coisa de criança aí, tá louco? Tipo álbum de fotos dos anos 80, sabe? No... Ah, será que dá pra bater aqui? Cara, tenta. Cara, será que dá pra gente. Não dá pra interagir, né? Só gira e tal, vai ter uma coisa não. Ah, não dá pra bater aqui. O que, que é aquilo buscando? É ah, um buraco pelo luz. buraco ali. Nossa, ah. que é isso! que <risos> me apareceu dentro. Aqui também não tem como passar, né? Tem que dar a volta, né? Pra complementar, cara. só faltar um, dois, Fred, vai te pegar. Ah, que lugar é esse, <risos> Que cara? lugar é esse, meu Deus? Não dá, cara, não tem... oh. Aí! Ah, dá pra passar por aqui. Hum. Tá. No control. Rixle, should uh, vamos posicionar a luz dele aqui ó Caraca. te prepara ah. né tu sabe né que lá vem tá <risos> tirar isso aqui. Com pé de cabra, né? Opa! Tá, tem que ser bem quando ele passar ali. Aí. Cara. Esses barulhos também gostosinhos, né? É. Não, não, de verdade. O barulho não, de pedra é. Tá um, um trabalho sonoro muito bom. Uh, vamos lá, só passar aqui. Ai, meu coração! E essa mo... O que é isso? É... É o boneco, é o boneco, calma. Nossa... <risos> Cara, é o Olha isso! Não é minha, minha culpa. Minha culpa, not my fault. Olha o barulho de novo. É de choque. Cara, é, mas é ali fora agora. É. Caraca, ah! velho! Meu Deus! Que isso, cara! Meu Deus! <risos> o que foi isso, Meu Deus! cara? Deus. Meu Deus! Cara, sensação mesmo! Se Meu começa. Deus, o que foi isso? Meu Deus, cara! Gente, eu tô passando mal! Minha Sim. cabeça! Cara! Demais, né? Meu Deus. <risos> Cara, a gente vai ter que sair daqui. Meu Deus! Galera, acho que de começo de game já deu pra sentir bastante o clima aqui do Someday You Will Return, né? Nossa! Curti demais, <risos> velho! Eu quero muito continuar essa história agora, velho! Certeza! Meu Deus! É muito, muito <risos> da hora! Cara, espero que vocês tenham curtido esse início de gameplay aqui no canal. A ideia dessa série que a gente faz aqui, Bulldog, iniciando o game, é justamente mostrar o inicinho do game aqui. E queria agradecer a galera do CBE Software, o estúdio da República Tcheca, que nos mandou aí uma cópia pra gente testar esse início do game e mostrar aqui pra vocês. Vamos fazer o seguinte, a gente deixou aqui na descrição o link pra quem quiser comprar o game, né? Lembrando que ele saiu por enquanto hoje pra PC, né? Tem a versão de PC aqui da Steam. Mas vai sair ainda esse ano, de acordo com o que o estúdio nos passou, uma versão de Playstation 4 e Xbox One, né? Cara, quem curte joguinho de terror aí, com uma pegada de terror psicológico, exploração e investigação, eu acho que vai curtir esse game aqui, hein, galera? Muito da hora. Ó, galera, é isso aí, né? Espero que vocês tenham curtido. Não deixem de se inscrever aqui no canal, que vocês curtiram esse vídeo. Deem um like também, né? E até a próxima!